Boa noite a todos Então vamos dar início aí a, um, a uma nova semana Um novo mês, já adentramos no mês de maio Gostaria aí de registrar a presença do grande amigo Mazinho Grande parceiro de longa data, né Mazinho? Do Aldinho e do David Qual veio aí fazer algumas tratativas, alguns questionamentos com nós E a gente teve o prazer de poder atendê-lo então, dando início aí à nossa sessão e havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário a realizar a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Claudomir Corrêa. Presente. Vereador Cláudio Eduardo de Souza. Presente. Vereador Cláudio de Oliveira. Presente. Vereador S. Hélio de Mello. Presente. Vereador Edson José Souza. Presente Vereador Ezequiel de Amorim Presente Vereador Erivelto Leal dos Santos Presente Vereador Fernando Fagundes Presente Vereador Maurício Poli Presente Vereadora Nadir Olindina Morim Presente Vereador Rudinei de Amorim Presente Vereador Maicon Campos Esgrute, presente. E vereador Paulo César? Presente. OK. Solicito ao vereador Ezequiel que realize a leitura de uma passagem bíblica. Boa noite. Cole em Jó 1 23. Então Jó respondeu: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Quem dirá eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exploraria diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia, entenderia o que fosse me dizer, será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me entenderia. Ali o homem reto apresentada, apresentaria a sua causa diante dele. E eu me livrarei para sempre do meu juiz. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequiel. Damos entrada então ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das atas das sessões do dia 18 e 25 do 4. Ata da 16ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da Câmara Municipal de Tijuca, realizada no dia 18 de abril de 2022. No 18º dia do mês de abril de 2022, às 20 horas, esteve reunido a Câmara de Vereadores de Tijucas em seu plenário, sito a rua Coronel Buxley, número 180. Havendo um número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião O senhor presidente agradeceu a presença de todos E solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores Estando todos presentes Desta feita, o senhor presidente convidou a senhora vereadora Nadide Amorim A realizar a leitura de uma passagem bíblica Pequeno expediente o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Colocou em discussão a votação da ata que fizeram uso da palavra os senhores vereadores Edson de Souza, Maico Campos de Grote, Maurício Poli, Cláudio de Oliveira, S. Hélio de Mello. Prolongamento do grande expediente O senhor presidente colocou em discussão as votações, as indicações Número 66 de 2022 de autoria dos vereadores Fernando Fagundes E número 71 de 2022 de autoria do vereador Cláudio de Oliveira E número 76 de 2022 de autoria do vereador Maurício Pollen. E número 77 de barra 2022, de autoria do vereador Cláudio Eduardo de Souza. E número 78 de barra 2022, de autoria do vereador S. Hélio de Melo Sendo todos aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão a votação os requerimentos número 59... Barra 2022 de autoria do vereador Edson Souza, sendo aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 25 de abril de 2022, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal. E para constar foi lavrada a presente ata. Ata da sessão ordinária do segundo ano legislativo da Câmara, realizada no dia 25 de abril de 2022. No 25º dia do mês de março de 2022, às 20 horas, esteve reunido na Câmara de Vereadores de Tijucas, em seu plenário, cito a rua Coronel Bichle, número 180. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, estando ausentes os vereadores Rudinei de Amorim e Cláudio de Oliveira, com falta justificada. Desta feita... O Senhor Presidente convocou o Senhor Vereador Ezequiel de Amorim a realizar a leitura de uma passagem bíblica. Pequeno expediente. O Senhor Presidente passou a palavra ao mestre das cerimônias, Rafael Esprícigo, que deu início à homenagem alusiva em horário policial. Honraria Bombeiro Militar e Honraria Agente Penitenciário e destaque do ano. O cerimonialista convidou a todos a prestigiarem a execução do hínio Nacional Brasileiro. Doravante, o cerimonialista realizou a leitura de uma biografia de cada homenageado, bem como convidou os vereadores a entregarem homenagem aos homenageados convidados. Na sequência, o cerimonialista devolveu a palavra ao senhor presidente que usou a palavra para parabenizar todos os homenageados da noite após terminar seu discurso o senhor presidente devolveu a palavra ao mestre cerimonialista que convidou a todos prestigiarem em pé a execução do hino municipal de Tijucas por fim o senhor presidente proferiu sua mensagem agradecendo a participação do público em geral e não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 2 de maio de 2022, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal e, para constar, foi lavrada a presente ata. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, ata... Em votação a ata, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. As duas atas, então, aprovadas. Solicito ao senhor vice-presidente que faça a leitura do expediente recebido. Boa noite a todos. Correspondência recebida. Do gabinete do executivo, encaminhando projeto de lei complementar número 089-2022, inclui e diminui o número de vagas dos cargos previsto nos anexos 11 e 23, da Lei Complementar número 3, e aumenta o número de vagas dos cargos previsto no anexo 1 da Lei Complementar número 4, do Gabinete do Executivo, encaminhando o projeto de lei n 2437 2022, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Tijucas e das outras providências. Do Gabinete do Vereador Cláudio Eduardo de Souza encaminhando o projeto de lei, declara patrimônio histórico e cultural do município de Tijucas, enquanto patrimônio imaterial a festa do Divino Espírito Santo. Do gabinete do vereador Cláudio Eduardo de Souza, encaminhando o projeto de lei 13-2022, que declara patrimônio histórico e cultural do município de Tijucas, o Dino. Do gabinete do vereador S.O.L. de Melo, Encaminhando o projeto de lei número 12, barra 2022. Nome de rua, José Marcionílio da Silva. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Então, agora damos entrada ao grande expediente e, de acordo com a ordem de inscrição, concedo a palavra ao senhor vereador S. Hélio de Mello. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, Senhora, senhoras e senhores vereadores, presentes, Queria também cumprimentar o pessoal da Rádio Vale e do Facebook que acompanha essa sessão, essa noite. Um bom dia a todos vocês aí. Queria começar a minha fala essa noite, senhor presidente, sobre a inauguração que a gente teve semana passada, né, Claudemir? No bairro da Praça, a rua Rio Branco, né, que é uma rua lá que tem um problema sério lá de quando chovia, buraco e lama e aquela coisa toda. A gente inaugurou, né? Mais uma obra dessa administração. Também queria cumprimentar também a prefeitura por ter. Essa foi uma, uma indicação do ano. O ano passado do vereador é sim. Esse ano do vereador Rodinei que foi a Rua Maria da Glória que a gente inaugurou também, né? O, o Claudemir também foi, né? Teve indicação também para responsável pela, né? Pela aquela obra também. Aquela comunidade ficou muito feliz da vida, né? Uma rua que tinha uma, era muito difícil muito difícil de caminhar, principalmente dia de chuva, lama e aquela situação. então a gente inaugurou mais uma obra na na Tijuca, de Monte e outra coisa a gente a gente hoje inaugura faz inauguração das obras Claudemir, e, e, e em épocas anteriores, né, eles inauguraram uma obra e faziam 15 dias de festa e hoje hoje as obras e é, e é puxado, é difícil, né? então o que isso quer dizer Quer dizer que a administração está no caminho certo. né? Como eu sempre falei aqui nessa casa para vocês, hoje Tijucas tem um nó, tem planejamento, crescendo, desenvolvendo, né? Tra de trazendo emprego para a comunidade. Né? E também queria dizer para ti, Claudemir, que o... hoje nós temos em Tijucas 2.200 vagas de emprego. E eu sempre falei essa frase, o melhor programa social que existe para qualquer comunidade, para qualquer município, para qualquer país, é a criação de emprego. O criação de emprego, a criação de emprego ela dignifica o homem, né? ele abre as portas para o futuro. Né? Então, eu acho que talvez, o melhor programa social que pode existir é a criação de emprego no município de Tijuca. E hoje, graças a Deus, Tijuca está no caminho certo, né? trazendo muitas empresas para o nosso município. A gente trabalhando firmemente, temos um prefeito um trabalhador, vereadores também, né? tanto da situação como da oposição, também fazem o seu papel. E, essa, e esse grupo aí né, é o sucesso que hoje é Tijucas, num caminho certo, no rumo. E é, é isso aí, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Récio. Dando sequência ao próximo inscrito, com a palavra, senhor vereador Maurício Poli. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores, a plateia que nos assiste, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Vale e as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma boa sessão. Eu queria começar a minha fala hoje dando a gente costuma dar os parabéns quando a coisa funciona ao pessoal da Cerege, né? Mais precisamente o Edson, diretor da Cerege. Tive no ano passado a oportunidade de conhecer ele e realmente vem fazendo um bom trabalho. No ano passado, fui procurado por os, pelos moradores é, da rua no Oliveira, é, onde precisava ser feito, na rua Soares, no bairro de Oliveira, onde precisava ser feita uma melhoria na rede. O pessoal procurou eu, mais algumas pessoas do bairro, o, o secretário da Agricultura estava junto. Aí fomos até a Serege levar a solicitação de uma melhoria para aquela rua, e a Serege, o Edson prometeu de fazer e foi feito já a melhoria de troca de alguns postes e colocando transformador, que tinha uma reclamação bastante forte de falta de energia, até porque nasceu algumas empresas pequenas naquela, naquele bairro, onde a energia não era suficiente para tocar as empresas. Então a Serege foi lá e fez o que o pessoal pediu. Falta agora a parte de iluminação, falei hoje com a prefeitura, o responsável falou que já vai fazer a programação para colocar a iluminação onde a lei permite, nos postes em frente às casas. Então, vai ser feito um levantamento e, e feito essa melhoria também na, na iluminação. Então, que bom, quando saímos do nosso trabalho, vamos até um, uma, uma instituição, uma empresa responsável pela, pela maioria da cidade e conseguimos o um resultado positivo. Então... É, parabéns para o Edson, para a Cerege, que conseguimos esse resultado naquela localidade que tanto vinha penando com essa falta de energia e agora já estão bastante contentes. Falei com algumas pessoas hoje daqui, daquela rua e realmente atendeu 100% da demanda para tocar aquela rua e aquelas empresas. É, o Odilei, né, secretário de Agricultura, estava junto nesse dia, mas alguns moradores que fazem parte da, daquela comunidade. Diferente da Celeste, né? a Celeste já, já faz aí quase um ano e meio que foi feito o mesmo trabalho com é, baixa assinado ali na Joaia, na rua Inês Vitikoski, fui cobrado para fazer Inês Vitikosch na Joaia, bem do lado onde eu moro ali, Paulo também mora na Joaia, pode afirmar isso, é, com baixa assinado tudo, e não tivemos até hoje, pelo menos, porque pode ser que amanhã ele venha fazer o trabalho, não tivemos esse mesmo resultado essa mesma atenção dada ao povo que paga energia que quer ter energia é, para tocar a casa ou a empresa ou que precisa ser, é, ser tocado com a energia elétrica então a que nesse quesito deixou a desejar vamos continuar cobrando para que essa essa rua esse bairro na Joaia, que realmente falta bastante energia principalmente nessa rua onde cresceu muito ali próximo do Comprão né então, na joia, energia e sinal de celular é artigo de luxo. Sinal de celular, então, nem se fala, né? Se tiver no Wi-Fi, pega, mas se não tiver no Wi-Fi, parece que mora lá na Terra Nova ainda, quando eu morava há 50 anos atrás, então não pega. Mas, quem sabe a gente consegue aí, junto com os senhores, tomar uma providência para que possamos procurar alguém responsável para poder melhorar, né? Está vindo já o 5G e nós estamos lá ainda patinando lá no primeiro G que não pega. Então é complicado. Tanto a Celeste como a responsável pelo, pela, pela internet, está deixando a desejar no nosso bairro da Joaia. Está certo? Era isso, senhor presidente. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Então, dando sequência aí aos inscritos, o próximo sou eu mesmo. Então, vou utilizar alguns poucos minutos aqui que nos restam. Primeiramente, cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham na rádio, no Facebook e em especial na noite de hoje aqui, cumprimentar o amigo Sabino Fantin e o Mazinho pelo lindo jantar de premiação e entrega do selo Edecomari às empresas e personalidades e instituições amigas e parceiras do projeto Lixo Limpo. Não poderia deixar nunca de estender os cumprimentos a senhora Salete, esposa do seu Sabine, que está sempre ao lado dele no dia a dia ajudando, e de forma extremamente especial ao Felipe, seu filho, que com 15 anos tem toda essa habilidade já transformando sucata de lixo, cadeiras de rodas, andadores e camas em aparelhos os quais possam ser utilizados novamente por pessoas com necessidades especiais. Então eu acho que naquela noite eu até deveria ter frisado um pouco mais o nome do Felipe, porque realmente, além de angariar todo, toda a receita através do lixo, para que isso se transforme num recurso, o qual será comprado peças, rolamentos, pneu, assento, a lona para recuperar as cadeiras, mas está ali um jovem, o qual não é tão comum você ver nos dias de hoje. Uma pessoa, um menino, um menino ainda, né? Não está quase se tornando um homem, mas um menino com 15 anos, tão interessado por fazer o bem, sem olhar a quem. Então a gente, assim, estende esses cumprimentos ao Mário Trindade, que também estava lá e é uma das pessoas que teve. É é, o recebimento de uma cadeira por parte do projeto O próprio Jair Pinheiro da rádio E todo, toda a equipe que estava lá do Lixo Limpo O assessor, o advogado, todo o corpo jurídico Então dizer para vocês que realmente a gente tem que dar os parabéns Porque a gente vê a luta diária de vocês E o quanto vocês dedicam pela causa Fazendo uma, uma coisa que é tirar o lixo que vão para os aterros sanitários, transformar isso em dinheiro, e esse dinheiro ser revertido na ajuda às pessoas com necessidades especiais. Então, assim, ó, parabéns, eu sei que está aqui o presidente, que é o Sabino, está o vice-presidente, que é o Mazinho, tenho certeza que a instituição está em ótimas mãos. Continue assim, e tanto nós da Câmara de Vereadores, me sinto no, na liberdade de falar por todos, é, tanto nós da Câmara, quanto nós na, na parte privada, é, lá, através da, da nossa empresa, qual eu trabalho lá, a TCA e é a única, a gente está de portas abertas para ajudar todo dia um pouquinho. E eu sei que assim a gente consegue ter um resultado satisfatório e atingir aí um número de quase 300 equipamentos já entregues na história do, do projeto Lixo Limpo. Parabéns, parabéns, parabéns. Como o Essinho também falou, semana passada a gente teve o prazer de prestigiar algumas inaugurações por parte do Executivo, tanto no bairro da Praça, quanto atrás da Praça do Bombeiro, quanto no bairro Areias. Essa semana estava programada, até no dia de hoje estava programada mais uma, mas a chuva acabou fazendo com que a gente adiasse. Então a gente fica contente de ver mais algumas obras sendo concluída e entregues à população. Numa conversa que tive hoje de manhã com o prefeito, também é, me senti no dever de questioná-lo, como é que estava o trâmite para o início do da reformulação, repaginação da Avenida Luz. E ele apontou aí que está aí numa questão, no num trâmite burocrático ainda, né, Claudemir? De mais uns 60, 90 dias para ter o início das... Das obras. Então a gente está ansioso, muita gente tem questionado. Também aproveitei e perguntei sobre a abertura da boca da barra e nos foi passado que está no segundo estágio aí, é, burocrático, para que isso torne-se realidade para a cidade. Afinal, já se vão aí mais de, não, quase 20 anos que a boca da barra não é feita uma abertura do assoreamento que ali está. Então a gente fica preocupado também porque é uma das promessas de campanha do prefeito e a gente tem convicção de que ele vai tirar isso do papel e tornar a realidade. Também questionei sobre a questão do anel viário de Tijucas, que tanto se fala do anel viário pelo setor sul, também se fala pelo setor norte, e a gente hoje vendo o crescimento da cidade sente e tem certeza de que, uma das, duas opções, uma das duas saídas é necessária. O trânsito de veículos vem aumentando muito dentro da cidade. Nós não somos uma cidade que recebe só o trânsito da nossa cidade. Nós recebemos o trânsito do Vale do Rio Tijucas, pessoas que vêm de Canelinha, São João, Major, Nova Trento e até Brusque, que transitam por dentro de Tijucas, até de Botuverá. Caminhões, muitos caminhões que carregam em Botuverá, passam por dentro de Tijucas com calcário, com cimento, com pó, com pó é, carregado, usando as nossas vias internas, e isso traz um desconforto muito grande para quem reside aqui dentro da cidade, quem transita dentro da cidade. Seja pelo barulho dos caminhões, pelo trânsito dos semáforos, há 10, 15 anos atrás não tínhamos nenhum semáforo, hoje tem vários. E um caminhão carregado... O pessoal sabe que ele demora muito para arrancar e o semáforo fecha de novo e forma aquelas filas, principalmente nos horários de pico. Então a gente atento a isso, vem cobrando do, do executivo, o posicionamento por parte deles e a gente fica feliz de saber que as coisas estão andando. Às vezes a vontade é que tudo se resolvesse nesse ano, quem sabe até nesse mês, mas a gente entende que isso é que nem a nossa casa. Às vezes a gente tem que trocar geladeira ou ar-condicionado, pintar a casa, apagar o emplacamento do carro e fazer uma viagem. Dá para fazer tudo no mês? Não dá. A gente faz, um, faz uma coisa no mês, passa dois, três meses, faz outra. E o, o poder público também é assim. Então a gente vem simplesmente atualizando as informações com o Executivo para que a gente possa vir aqui na sessão e transmitir é, as informações de forma atualizada. É, obrigado a todos e façamos uma ótima sessão na noite de hoje. Dando continuidade, então, vamos adentrar no bloco PSD com o vereador escrito Rudinei de Amorim. Boa noite, vereadores. Tenhamos uma ótima sessão, uma ótima semana e um ótimo mês de maio. Que Deus nos abençoe o nosso trabalho nessa casa. A todos os funcionários, a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Vale e também no Facebook. Em especial, hoje estão, está aqui na nossa casa, nossa dupla dinâmica, né? Mazinho e seu Sabino Fantin, os caras que têm feito a diferença, Mazinho, você que também é empresário, tem a sua empresa para tocar, a gente sabe que não é fácil, né? mas está lá se dedicando a uma causa tão especial. Parabéns a você e o seu... Sabino Fantin, essa figura folclórica, desculpa, seu Sabino, está lhe falando assim, mas o senhor é um cara especial, um cara de um coração gigante, fala o que pensa, e eu dei boas gargalhadas no sábado à noite lá, no qual o senhor se expressa de uma forma única, verdadeira, de coração, e é o que basta, transmitir aquilo que o senhor está sentindo, aquilo que o senhor pensa, isso, é para mim, é magnífico e é gratificante, poder considerar o um amigo, estar tá na, nas nossas rodas de conversa e poder estar tá participando de um evento é, tão importante que foi o selo Edecomar 2022. Completando ontem, a né, associação, um ano de existência, está só engatinhando, você sabe, conversando um pouquinho com o senhor, o senhor já está vendo <risos> a batalha que está sendo. Né? Mas isso é um trabalho bem feito, trabalho sério, trabalho consistente, né? onde já tem pela cidade, pelo estado, pelo nosso vale, mais de 300 equipamentos né? para pessoas com necessidades especiais. Só de cadeira de rodas, aí lembrando, estou tentando visualizar lá, mais 218. Hoje já deve ter aumentado, já tinha 5, 6 lá no barracão e lá vai. Né? Eu, é um número infindável, assim espero. Então, conto sempre com esta casa, conto sempre com este vereador, porque com certeza trabalhos dessa magnitude, é, Sabino, Mazinho, a toda a equipe lá, né, seu filho, né, Felipe, 15 anos, cara, lá batalhando e fazendo isso, eu quero estar mais presente, eu quero poder estar mais atento e mais solícito às situações da, da, da Associação Lixo Limpo, que com certeza em apenas um ano, fez um grande trabalho em prol da comunidade de Tijucas e Vale do Rio Tijucas. Então, aqui o meu agradecimento e o meu carinho, e a minha disponibilidade, de enquanto câmara, enquanto assessoria, enquanto vereador, enquanto empresário, estar junto nesta causa. Contem comigo de verdade. Obrigado e parabéns pelo evento de sábado. É, gostaria, hoje... temos Bastante pauta, visto que na última segunda aqui peço, né, primeira vez falta este ano aí, infelizmente não pude estar presente numa sessão tão importante, é, presidente. No qual aí todos os vereadores fizemos uma ótima sessão, homenageando os nossos guerreiros né, é, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também é, do DEAP, agora que é, que é a Polícia Penal. Né? Então, nosso agradecimento a todas as pessoas que realmente cuidam da nossa segurança. E eu aqui, como as minhas pautas sempre voltadas à segurança pública, eu fiquei extremamente triste de não poder estar aqui, mas estava acompanhando. E hoje, né, trazendo requerimento, uma moção é, para os policiais que realmente fazem... É, a diferença aí na nossa cidade, o André, o Tiago, né, que fizeram o salvamento de um, de um bebê de apenas, apenas 18 dias. Né? Então, eu fico muito feliz em poder estar fazendo esse requerimento, como fiz uns outros aqui, né Ezequiel? Porque nós gostamos muito de gente, e nós gostamos muito de policiais também, né? aqui em Tijucas, eu acho em todo o Brasil, nós gostamos dos, dos dois, sempre. Né? Então, e hoje, eu faço também... É uma indicação que já fiz no último ano e temos que intensificar, visto até o trabalho dos agentes de trânsito da nossa cidade, que no último, na última semana fizeram a prisão é, sim, é, de um delinquente aí da nossa cidade, não é função deles, mas aqui faço a minha homenagem ao Marcos Gassen, né, o Emerson e o Georg o Guilherme é lá da Joaia, natural aqui da nossa cidade, estudou comigo, George Então, parabéns a vocês. E visto esta prisão pelos agentes de trânsito, é que eu reforço mais uma vez a guarda municipal armada no nosso município. Que esses caras não têm na mão só uma caneta para multar. Os nossos, desculpem aí também os nossos agentes, que eu fico extremamente triste, é a função deles, mas é a caneteada ali, Sabe? É bloquinho para um lado, agora é tudo no sistema, né? Né, Mazinho? Então eu queria muito que esses caras se dedicassem a cuidar do nosso patrimônio, seu Sabino, é, das nossas escolas, dos nossos postos de saúde, que são arrombados frequentemente, das nossas associações, das nossas casas, os nossos pequenos roubos, os pequenos delitos, que a gente podia ter a guarda municipal armada para cuidar desses pequenos casos. E a polícia militar para realmente poder ter. É, mais tempo para investigação, para é, os grandes é, tráficos e, assim por diante, os grandes roubos que acontecem na nossa cidade. Então, hoje, bota aqui nesta casa de novo, a indicação para movimentar junto ao prefeito, a gente teve reunião pela manhã, nessa situação da Guarda Municipal Armada, que eu entendo que é muito importante, visto o município de Itapema, visto o município de Boneara acontecendo, Porto Belo, e é, Bombinhas sendo implementada agora, agora, a gente queria pegar essa carona no município de Bombinhas, que está sendo feita, porque existe né, assim, um monte de trâmites, um monte de situação legais que precisa ser feita, criar a Secretaria de Segurança Pública, um monte, o, o Claudemir, que a gente já pudesse pegar, que fosse, ah porque o município é pequeno ainda, não comporta. Já vimos... Né, bombinhas muito menor que o nosso, já está sendo criada Então pediria realmente é, a ajuda de todos os senhores Para que a gente tivesse as, a condição de estar é, junto com o Executivo Implementando a Guarda Municipal Armada Para cuidar cada vez mais e melhor da nossa situação Visto que a polícia militar cada vez mais né, é, defasada no sentido de, de material humano A nossa população cresce muito e os policiais continuam os quando não diminui, Vão se aposentando e fica difícil repor. Então, aqui, o meu, é, o meu pedido, visto né, os agentes de trânsito né, prenderam criminosos que fugiam da polícia é, na última quarta-feira, dia 27. Então, meus parabéns ao é Marcos Garcia, ao é Emerson, ao é Gheorghe, pelo excelente trabalho, e também, visto isso, tenho aqui a necessidade de colocar de novo a indicação da Guarda Municipal Armada e também o nosso requerimento de moção, louvor aos nossos policiais que salvaram esse jovem, né, essa, esse bebê de apenas é, 18 dias. Faço aqui também, como tem um tempinho aqui, é, a viagem de Brasília, é, que fomos na última... É, terça e quarta-feira passada, né, daí teve na segunda homenagem, a gente, eu não pude estar na sessão, então eu estive com o vereador Ezequiel, com o vereador Paulo, que fizemos uma ótima agenda, tivemos né, a companhia lá do deputado Darcy de Matos, no qual nos acompanhou no Ministério do Meio Ambiente, especificamente na Secretaria Especial da Cultura, que não é mais Ministério, a Cultura é uma Secretaria Especial, questão de um monte de projetos importantes para a nossa cidade, aí está sendo divulgado aí nas mídias sociais e impressas também, desta semana, ali do Casarão Galote. Também faço aqui um cumprimento à secretária Paula, né, que é uma guerreira frente a essa pasta, que tem feito um, um trabalho realmente diferente, no qual ela correu atrás de todo esse projeto, que está viabilizando, e junto com o prefeito, aí claro nós tentamos agora viabilizar a questão financeira, junto com o vereador Paulo, o vereador Ezequiel, tivemos essa satisfação em estar na Secretaria Especial para é, protocolar esse projeto. O Ministério da Cidadania também, né, especificamente a Secretaria Especial do Esporte, foi um trabalho importante, junto com o assessor Iago, ali que é da área, formado em Educação Física, o assessor do Paulo, no qual é um projeto é, de recursos federais, né, é, que a gente possa cadastrar, as empresas possam contribuir, então a gente está rodando também esse projeto, projeto importante. E no Ministério da Saúde, visto é, a comunidade da Joaia, o Paulo né, protocolou aí um imposto um de saúde de quase 2 milhões de reais, né, para a comunidade da Joaia, a comunidade do 15 aqui, ver especificamente onde melhor vai atender a demanda da cidade que cresce muito. Então, é uma viagem importante, uma viagem que realmente é, colheremos bons frutos, né, visto é, a forma do que a gente, aonde a gente chega, né, chegar até Deus, como se diz assim, né, é, no, no popular. Chegamos aí com o deputado da de Matos, que tem uma grande abertura frente a, ao presidente da República, vem, frente aos ministérios, então, a gente ficou muito feliz em fazer essa viagem e estar contribuindo aí com a nossa cidade. É, Campanha do Agasalho foi lançada hoje, Campanha do Agasalho 2022. Então, os pontos de arrecadação são é importantes, gente. É um frio bastante rigoroso, que é previsto para este inverno, muitas pessoas precisando. É, a Prefeitura Municipal de Tijucas vai estar recolhendo o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, lá na Avenida Culeira, lá perto da Emissu, lá perto do, né, o material de construção Espíndola. É, a sede da Secretaria da Ação Social, que fica aqui na José Joaquim Santana, ali no, no lado do, do, do Onta, né, material de construção. É, queria também, poderia deixar de, de falar, né, semana passada, assim, ficamos na quarta, na quinta, na sexta, que nem diz o prefeito, se ele for soltar foguete em todas as obras que inaugura, ele vai gastar um monte de dinheiro. O Claudemir, inclusive, já queria comprar a fábrica de foguete Nova Trento, mas ele falou que é pequena, que não suporta. Então, realmente, o prefeito não gasta com isso, né? mas é importante nós usarmos da tribuna aqui para estar anunciando. Na última quarta-feira, a gente entregou uma rua importante, o bairro da Praça, a Barão do Rio Branco, né? atrás do Mercado Macris ali, uma rua grande, é, fica feliz em ter entregue para aquela comunidade. Na quinta, a gente entregou a Praça Fabrício Amorim ali, a Praça do Bombeiro, que eles chamam ali, né, uma praça bonita, terminaram agora o parquinho, ficou bastante tempo lá, mas ficou, foi entregue de qualidade para a comunidade. E na sexta-feira, foi aqui um mutirão dos vereadores, um pediu, outro pediu, só sei que o importante é o que aconteceu. Obra entregue à população, Nadir. Né? É isso aí, um pede, outro insiste, outro puxa de um lado, outro puxa do outro, e a obra concluída. Esse é o mais importante. É o que aconteceu na última sexta-feira, na Rua Maria da Glória. Então, agradecimento ao prefeito por sempre estar atento às solicitações aqui dos vereadores. Né? Isso é de extrema importância. É a comunidade nos cobrando, nós cobrando do executivo, que realmente faz, né, Claudemir, e as obras sendo entregues. Isso é muito gratificante. Então, obrigado. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente, e tenhamos aí uma ótima semana. Obrigado, vereador Rodinei. Dando sequência, então, aos inscritos, com a palavra, Paulo César. Paulo, só frisando lá até os 18 minutos, né tem mais 5 minutos aí. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o público que nos acompanha pelo Facebook... E também através da Rádio Vale, nosso amigo Mazinho, seu Sabino, seu Aldinho, nosso amigo lá e todos que nos acompanhei. Eu quero iniciar minha fala ressaltando a fala do vereador Rodinei sobre a nossa viagem no último dia 18 para Brasília. Além dos compromissos, deixei um ofício no Ministério da Saúde solicitando um valor de 2 milhões para a construção da nova OBS no bairro 15 de novembro, que atenderá também os bairros 15 de novembro e Joaia. O projeto OBS já está pronto, o orçamento está pronto e o local também já está definido. E sabemos que para tirar esse valor da arrecadação do município e é fazer com recurso próprio, é um valor bem expressivo Podendo ser usado esse recurso para outras obras do município Seria uma maravilha se conseguíssemos trazer um valor Caso contrário, pela conversa que eu tive com o prefeito do município Avança com o dinheiro próprio da Caixa Trazer esse dinheiro se tornou uma meta minha como vereador não descansarei até essa verba cair na conta do nosso município. Então, a gente levou lá o projeto, foi protocolado, estivemos um horário com o ministro da saúde, o Queiroca, ministro da saúde, né? Então, a gente, o Darcy de Matos fez o um meio campo lá, com a sua secretária, fomos bem atendidos e a gente tem muita fé que esse entendimento vai ser magnífico tem certeza absoluta porque a gente está aqui é para contribuir ninguém sabe o dia da manhã então a gente está dando o máximo está contribuindo está fazendo o que tem que ser feito né? correr atrás, é o que eu digo sempre Nada cai de do céu nós temos que correr atrás era cansativo, fomos atrás fomos a trabalho a trabalho tivemos agenda um dia, sete horas da noite. Mas estava lá presente, no horário marcado, fizemos o que tinha que fazer, e eu fiquei muito contente. É. Quero falar também que solicitei, um tempo atrás, diretamente ao prefeito, uma ampliação da creche professora Maria de Lourdes Souza Furtado, no loteamento Feller, na Joaia. E com a conversa com o prefeito a inauguração da pavimentação da rua Rio Branco, na praça, ele me disse que iria fazer a ampliação de mais cinco salas. Então, deixo aqui o meu agradecimento ao prefeito e a todos envolvidos nessa ação, que será de grande utilidade para a população. Porque a gente sabe que a demanda é muito grande. Os pais e as mães eles querem trabalhar. E, e, e precisa deixar os filhos nas creches. Então, a demanda está sendo muito grande, e está vindo muita gente de fora. Então, com essa ampliação de cinco salas, lá no bairro da Joaia, né? então, seria muito gratificante. Eu solicitei o prefeito, e ele prometeu para mim. Agora, vamos aguardar, né? vamos aguardar que deixa tudo certo. É o que eu digo sempre. Primeiro, vamos deixar acontecer. Para depois a gente chegar um dia aqui e dizer: Ó, eu não falei besteira. Eu falei uma realidade que de repente, de uma hora para outra, tudo pode acontecer. Então vamos esperar, vamos aguardar, né? E queria também mandar um abraço lá para a dona Anaí da Praça, lá, que ela pediu para mandar um abraço lá para ela, que ela está sempre ligadinha, né? O Nilton Alexandre Santa Luzia, lá, meu amigo, meu amigo gato lá, que sempre pede para mandar um abraço para ele. Também queria agradecer ao prefeito Eloy Mariano Rocha, ao secretário de obras do Vilcim, o Leandro Benato, que estão fazendo um grande trabalho lá na Água Fria, lá na Oliveira, que é que lá estava um pouco abandonado. E eu conversando com o prefeito e deram uma abertura naquelas estradas, deram uma moral. Eu acho que a equipe lá está fazendo para merecer e a gente como ia lá antes vai hoje é outra coisa, é outro resultado. E também eu queria fazer um agradecimento ao João da Iluminação, que faz uma diferença e um grande trabalho, que quando a gente pede as coisas para ele, ele está sempre atualizado. Pede num dia, no outro dia, ele vai lá... E concedo mais um minutinho, vereador. Obrigado, senhor presidente. Até os 19 ali. E sempre também nos ajuda de forma especial. E, por fim, eu também queria desejar um parabéns atrasado né, a todos os trabalhadores pelo seu Dia do Trabalhador. Cada um na sua área... Alguns trabalham administrativos, outros operacionais, mas tenho certeza que todos saem de casa para dar o seu melhor. Deixo aqui, mais uma vez, meus parabéns a todos os trabalhadores tijucanos e tijuquenses. Boa noite, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Então, antes de darmos entrada aqui ó, ao próximo bloco, só uma questão de ordem aqui. A nossa chefe de gabinete falou que ficou um... Uma correspondência para trás, não lida, que estava aqui embaixo na folha, e a gente pede desculpa pelo equívoco. Então, vou solicitar que o, que o Cláudio dê uma lidinha ali de um que ficou para trás. Por gentileza. Obrigado, presidente. Correspondência recebida do gabinete do Executivo encaminhando projeto de lei, número 2436, 2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento básico e da outras providências. Só para constar em ata, presidente. Valeu, obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Então, dando sequência ao próximo inscrito do bloco MDB-PDT, vereador Edson, com a palavra... Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os amigos aqui presentes, o Aldinho, que sempre está participando aqui das sessões da Câmara, o Fantini e o Marzinho. E uma boa noite também especial aos internautas que nos acompanham aí pelo Facebook e pela Rádio Vale. É, senhor presidente, Gostaria de dizer que a sessão solene do dia 25 de 4, em homenagem aos profissionais da segurança, estava bem organizada. Contamos com a presença do Alexandre Camargo, secretário de Estado da Administração Prisional e sócio indicativo e do Leandro Lima, ex-secretário. Foi uma sessão bem organizada, importante para a história do município e também cheia de emoções, né, vereadora Nadir? Deixar registrado aí os meus cumprimentos ao presidente Maico e à sua equipe. E no mês de abril, né, tivemos, Tijucas teve o privilégio de receber a visita do, do atual secretário de Estado da administração prisional, o Alexandre Camargo, e do ex-secretário Leandro Lima por duas oportunidades, uma no dia 14 e a outra no dia 25 do 4, na nossa sessão solene, em homenagem aos profissionais da segurança. No dia 24, o secretário Alexandre e o ex-secretário Leandro Limba permaneceram nessa casa por mais de duas horas, onde os vereadores e a comunidade... Na ocasião, tiveram o privilégio de conversar com eles sobre os mais variados assuntos, principalmente os ligados à administração prisional e ao presídio regional de Tijucas, logicamente. Então, todos tiveram a oportunidade, nesse dia, de conversar, todos os vereadores, né? não conversou com eles, quem não quis? Porque eles se mantiveram aqui à disposição por várias horas. Eu fiquei muito admirado, surpreso, espantado, perplexo pelos comentários feitos por um vereador nessa casa com relação à reforma e à construção do presídio. De Jucas, é um vereador, me desculpa, os senhores vereadores, me desculpe, é um vereador sem noção. Falou muita tolice, muita hipocrisia. Queria, quis dar um adiantinho do pauco. quis dar um adiantinho do paoco, parece que desconhecia que o martelo já foi batido, vai ser construído o presídio. Já desde 2017, com a audiência pública feita pela LESC, começou lá, aí o Estado conseguiu derrubar, alguns artigos 70, 75, do nosso plano diretor, da lei complementar, conseguiu derrubar, esta Câmara deixou correr a revelia na época, não sei o Executivo, não contestou, não contestou, e correu a revelia e o Estado ganhou. Então, é fato consumado, o povo de Tijucas precisa saber que vai ser construído um presídio novo em Tijucas, e também vai ser reformado o velho. E por aí afora, pessoal, e por aí afora. Sobre a visita que recebi nesta casa do secretário de Estado da Administração Prisional e Socio-Indicativa e também do ex-secretário, me sinto muito à vontade em receber meus amigos, posso dizer assim, aqui nessa Casa do Povo e na nossa querida Tijucas, cidade acolhedora, hospitaleira. Por quê? Porque nós somos... Tanto o Alexandre, atual secretário, como o Leandro, e eu, somos, secret... somos funcionários do Estado. Pertencemos à mesma secretaria. Fizemos parte da mesma categoria funcional. Então, eu me sinto muito orgulhoso, muito mesmo, por ter recebido, foi até em dose dupla. Uma no dia 14 e a outra no dia 25. Como garanto que o povo de Tijucas fazia muito tempo que não vinha um secretário nessa casa. Foi uma visita de cortesia entre amigos. Foi uma visita de cortesia, não foi nada formal. Eles pediram para vir aqui me visitar. Eu disse, as portas estão abertas. Aqui é a casa do povo. As portas estão abertas. Os assuntos tratados... Não tem que dar satisfação a ninguém, a nenhum vereador, principalmente esse que babou ali da tribuna. Não tem que dar satisfação nem explicação ao vereador. Tenho sim, tenho sim, que dá satisfação e explicação à gente tijuquense. Esse eu tenho que dar. Abre aspas. Ao invejoso, emagrece-lhe o rosto, e incha os olhos. A inveja é como ferrugem, corrói quem a tem. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, o ciúme, apodrece os ossos. Apodrece, com certeza. Oriento o vereador aí que me questionou, vai buscar explicação sobre a construção do presídio e a reforma. No seguinte endereço, Rua Coronel Bichle, número 1, centro da cidade, o CEP 88 200 000, gabinete do prefeito Eloy. Se quer buscar, saber como é que está a situação, eu não tenho que dar explicação nenhuma para ele, ele faz parte, ele é situação. Então, diante desses comentários proferidos pelo vereador situacionista, suspeita, suspeito que o mesmo sofre de amnésia ou de algum problema esquizofrênico. O que é a amnésia? É a incapacidade de lembrar das coisas por um período de tempo. A minés é essa? Tem pessoas que sofrem com isso, que esquecem das coisas rapidamente e facilmente. Ou finge, né? Ou finge. fingir é a sua especialidade. Eu nunca imaginei que, depois de tanto tempo de vida pública, o povo de Tijucas escutar, ouvir tanta mentira, tanta hipocrisia. Tamanha falsidade e tanto fingimento por parte desse vereador situacionista em relação à reforma e à construção do novo presídio de Tijucas. Faz tempo que a população de Tijucas sabe a verdade sobre a construção de um novo presídio e a reforma do, do velho. Quer ainda prestar informação ao novo vereador que busca, a todo custo, um culpado, um responsável pela reforma e construção do presídio em Tijucas. As seguintes informações. porque às vezes, não a conhece por um motivo ou por outro, desconhece como acontecem as licenças. A primeira informação, quero dizer que não é essa casa, essa casa é uma casa de leis e é para fiscalizar, conforme o artigo 41 da lei orgânica. Essa casa é para fiscalizar e legislar. E quem analisa ou defere as consultas de viabilidade sobre loteamento, construção, desmembramento, reforma, demolição, é a Prefeitura Municipal de Tijucas. Quem analisa os projetos arquitetônicos, hidrossanitários, ambientais, elétricos, é a Prefeitura Municipal de Tijucas. Quem expede o alvará de licença é a Prefeitura Municipal de Tijucas. Quem expede as taxas é a Prefeitura Municipal de Tijucas. A Câmara não tem essa competência. A Câmara, como eu disse aqui, assim, é fiscalizar e lá. A Câmara e nenhum vereador daqui faz obra. Quem faz obra é o prefeito. Portanto, acho que ficou esclarecido sobre a reforma e a construção do novo presidente de Jucas. E com certeza que esse vereador que me atacou querendo dizer que eu era o responsável, bateu na porta errada. Ah, com a certeza, bateu na porta errada, tentando meter para o povo tijuquece O povo sabe das coisas, meu Deus. Hoje tem a rádio, tem o um jornal, tem a internet, o povo sabe das coisas. E, para concluir, eu recebi uma mensagem do ex-vereador Juarez. Recebi uma mensagem dele, conhecido como Puxadinho. Ele mesmo se identificou assim, conhecido como, como puxadinho. Que diz o seguinte, abre aspas, engraçado, vírgula, que o prefeito dele abriu as pernas, vírgula. Ele não falou nada, ficou quieto. Por que ele não lutou para não ampliar? Ponto de torregação Preferiu não contrariar o prefeito. Essas são as palavras do ex-vereador Juarez. Espero, dá licença, seja educado, que eu estou na tribuna. E, como bem disse o senhor, aqui é um local sagrado. Então, tenha educação. Né? Educação vem de berço. Espero que todos entenderam a novela do presídio. Quem vem... Não, não, não, não, querido. Meu filho, você tem essa mania. Você não me conhece. Você não me conhece, não sabe o grau meu de instrução, não sabe onde eu trabalhei, onde eu estudei. Você não sabe nada a meu respeito? Então, tenha licença, senhor presidente. Faz favor de mandar ele calar a boca, que eu estou na tribuna. Se ele não tem educação, mas eu tenho. Então... Já está sacramentado o presídio desde a audiência pública. Foi negociado, todo mundo sabe disso. Mais na frente eu vou dizer, falar sobre as negociações, e esse vereador sabe também, ou faz de conta que não sabe, ou finge que não sabe, mas deve saber. E essa audiência pública pessoal, senhores vereadores, só correr, buscar o tempo, ela correu no... Foi realizada pela Alesc, o um anfiteatro Lei da Regina de Souza, em 2017. Agora, querer dar um adsantinho de pau para cima de mim, faz favor, né? Para cima de mim e do povo Tijucas. Faz favor. Respeita. Ah, obrigado, senhor vereador. Então, Danone, peço-lhe desculpa. O Danone estava inscrito, mas visto aí o. A finalização, do, o esgotamento do tempo aí, a gente deixa para a próxima. Pode ser? Entende-se perfeitamente, né? Tá bom. Obrigado. Vamos dar sequência, então, e damos, damos entrada ao prolongamento do grande expediente com as indicações e, em discussão, a indicação número 61-2022 de autoria do vereador Cláudio do Jornal. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do mesmo. Desculpa, perdão, um equívoco meu. Número 79. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve solicita a vossa excelência que analise a possibilidade de instalar placa de nome da rua Reis. Ah, perdão, Rua Durval Reis, no bairro da Praça. Estendendo o pedido para outras ruas no mesmo bairro que também se encontram sem placa. Cordialmente, Cláudio Eduardo de Souza, o vereador Cláudio do Jornal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, então, em única votação a referida indicação, os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. É... Só um minutinho. Indicação número 81, barra 2022, de autoria do vereador Edson Souza. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura da mesma. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve solicita a vossa excelência que analise a possibilidade de implantar a pavimentação asfáltica na rua Galdêncio Campos, centro da cidade, com extensão de 240 metros por 7, 240 metros, por 7 metros de largura com o objetivo de melhorar e organizar o trânsito nessa via pública importante do município, que faz a ligação com duas avenidas centrais conforme abaixo discriminado. A. É ob obrigação da Prefeitura a organização do trânsito no sentido de garantir maior segurança para os pedestres e motoristas. B. A rua e pauta é pavimentada com paralelepípedos o que facilita a execução asfáltica por possuir a base ou fundamento, reduzindo despesas. C. Revisão e reparos da rede pluvial. D. Pintura dos meios fios e postes. E. Implantação de iluminação pública com lâmpadas LED, que são econômicas. F. Devido à pequena largura, utilizar somente um lado da rua para estacionamento no sentido de melhorar a movimentação entre as avenidas. Cordialmente, Edson Souza, vereador. Obrigado, senhor vereador. Em discussão? Então, não havendo quem quer discutir, em única votação, é referida a indicação, senhores vereadores, que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Indicação aprovada. Indicação número 82, barra 2022, de autoria do Erivelton Danone. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve solicita a vossa excelência que analise a possibilidade de realizar melhorias como pintura e mais sinalização, dando visibilidade no redutor de velocidade localizado em frente à escola municipal Ondina Maria Dias, na avenida Bairro Filho. Cordialmente, Herivelto Leal dos Santos. O Danone, vereador. Obrigado, vereador. Em discussão, com a palavra, o propositor, o vereador Herivelto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, o Internautas que nos acompanham pela internet, os ouvintes da Rádio Vale. É, essa indicação, a solicitação ali da comunidade, do bairro 15 de novembro, né? É, essa faixa elevada fica de frente ali à Escola Ondina Maria Dias, que agora também está tendo o circo do Biriba ali, né? e nas noites é, tem uma movimentação grande naquele local, e as lajotas que fazem a, aquela, é, aquela lombada, são umas lajotas escuras, acabam que de noite é, as pessoas não tendo uma visão, né, principalmente as pessoas que não têm o hábito de passar por ali e não conhecem a, a, aquela lombada ali. Né. Então, a gente pede para que é, o Executivo possa é, acender aquela, aquela lombada, aquela faixa elevada, né? E até estendo né, esse pedido, que a gente sabe que, quando a prefeitura faz um trabalho, ela faz em um mutirão, né, e a gente a, que vive a, a cidade diariamente para baixo e para cima, são vários os locais né, que as faixas de pedestre já se apagaram ou estão quase se apagando, que precisam ser renovadas. Aquela questão que a gente sempre debate nessa casa da manutenção, né, ser corriqueira, porque a gente sabe que é um descuido e pode vir estar ocasionando algum problema maior. Então, é uma solicitação simples de ser resolvida, mas de uma importância para a comunidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. É, em discussão, com a palavra, o vereador Rodinei é, Parabéns, vereador Danone. É, muito importante essas sinalizações, estar bem acesas e bem... né visto que muitas pessoas de outra cidade passam aqui, né do Vale do Rio de Jucas, agora Beira Rio também... É, a Baer Filho e realmente é de extrema importância e visto também ali que até frente a Fácil Véu, no último dia 13 né, nós estávamos até em Brasília Paulo, é, no qual o empresário nos ligou e teve um atropelamento pela manhã um, quase um outro atropelamento à tarde, visto as, as câmeras de vigilância ali, né, da, da sua loja então que também vai ser colocada na frente da Fácil Véu ali, uma travessia elevada que é de extrema importância, visto o fluxo que tem ali, então é, infelizmente temos que diminuir a velocidade aí dos carros para que não venha a, a, a causar uma tragédia né, de um ciclista, de um pedestre, é, ser realmente ter a sua vida ceifada, uma falta de atenção, ou por falta de uma pintura, ou de uma travessia elevada, que ele venha a diminuir a sua velocidade. Então, parabéns aí, para que a gente possa reacender essas e outras, como você falou, fazer já um mutirão, né, deve ter licitação já pronta para isso. E nos próximos dias, hoje até, o pessoal já esteve lá, na, né, ali na frente da, da Fácil Véu, ali, para fazer a travessia elevada, que é de extrema importância né, para aquele comércio. Obrigado, vereador Rodinei. Em discussão? Então, não havendo mais o que eles discutir, em única votação, referida indicação, senhores vereadores que são de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada. Indicação número 83, barra 2022, de autoria do vereador resto de Melo. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve, solicita a vossa excelência que analise a possibilidade de tubular e pavimentar a servidão José Márcio Nílio da Silva, que fica localizada nas proximidades com o cemitério, na aldeia, no bairro da Praça. Cordialmente, S. Hélio de Melo, vereador. Obrigado, vereador. Em discussão, com a palavra o propostor, o vereador Récio. Seu presidente, essa indicação, ela vem no sentido de uma indicação do vereador Ezequiel, que já fez a mesma indicação. Hoje eu estive lá na comunidade, né, a gente fica preocupado quando chove, que é, um, é uma rua que tem uma, uma tubulação, que ela não está funcionando mais, e quando chove, Claudemir, Está lagando toda a casa lá da, do pessoal que mora lá, né? E a gente fica preocupado com isso. Então a gente pedia à administração, ao secretária do ao seu Vilcinho, que tivesse, desse uma atenção especial hoje para aquela rua lá, que hoje é um problema muito sério no bairro da Praça, né? E está afetando toda aquela comunidade lá, ao redor daquela, daquela rua lá, daquela vala, no caso. E é um problema sério. Então a gente pede o Vilcinho uma atenção especial lá, né? Que a comunidade ela pede socorro e a gente é da praça e eles procuram ajuda e a gente vem, né? Vem pedir à administração para que resolva aquela solução. A gente já mediu lá, até eu falei com o Vicinho anteriormente, mas 200 metros mais ou menos de tubulação resolve todo o problema lá daquela daquela comunidade. Era isso, presidente? Obrigado, vereador S. É, em discussão. Então não havendo mais ninguém que discutir a única votação, referindo a indicação, senhores vereadores, que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada. Indicação número 84, barra 2022, da autoria do Rudinei. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura. Senhor prefeito, o vereador Cabais subscreve e solicita a vossa excelência que analise a possibilidade da criação, organização e estruturação de uma guarda municipal armada. Cordialmente, Rudinei de Amorim, vereador. Obrigado, vereador. Em discussão? Com a palavra para o propósito, o vereador Rodinei. Já pude usar da minha palavra livre, só reforçando aqui, né? É, e pedindo realmente o apoio de vocês, sabe? Eu vejo que as cidades vizinhas aqui tudo conseguindo, tudo é, implantando a Guarda Municipal Armada, e eu vejo que é de extrema importância nós darmos esse respaldo à nossa população. E vejo que nós nos unirmos junto com o prefeito, é, colocaremos isso em prática, visto que a nossa cidade, todas aqui estão fazendo, temos os exemplos, temos como é, fazer de forma tramitar. Então, peço aí a ajuda dos senhores para que a gente possa dar mais esse presente à nossa população de Tijucas. É, em discussão, com a palavra o vereador Fernando. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos presentes. Aos ouvintes da rádio, aos internautas, é realmente uma indicação importante, vereador. É, hoje, Tijuca, acho que só conta com três ou quatro policiais, que né? não são policiais, né? É, de, de, de, a gente é de, é de, é de trânsito, o próprio Marcos a gente conversa é muito. A estrutura em si que está hoje precisa né, é melhorar. Até o vereador Claudemir apresentou para nós ano passado, acho, né, um, um novo, é, de Itadã, para Tijuca, acho que deve sair acho, que esse ano. Né? Então, realmente, é, com certeza, também tem o meu apoio e vai melhorar muito a segurança. Obrigado, vereador. Em discussão, com a palavra, vereador Récio. Eu também queria comentar um, um pouco. Eu, na minha opinião, acho que Tijuca está crescendo muito. Hoje, existe alguma conversa, pessoas falam na cidade que hoje Tijuca está beirando 50 mil habitantes, né? E com 50 mil habitantes, vocês sabem que já pode ter uma, uma guarda armada, né? Porque anteriormente não tinha Tijuca, era uma cidade pequena, então, de acordo com a lei federal, não podia no município ter esse projeto de lei, né, Verdinei? Mas hoje, tenho certeza, visou no próximo centro que vai, vai ser divulgado já ao fim do ano agora. Tijuca está beirando 50 mil habitantes e hoje é necessário, é necessário, né?, a segurança amada, que muito movimento, muito carro, muita gente de fora, né? Vem gente boa, vem gente ruim também, fazer o que não, não presta. E hoje, vocês sabem, a polícia, hoje é de chamar a polícia, né? e até chegar no local, o cara já voou, já está longe e vai e embora. Então, a, essa guarda, Rodinei, seria muito importante para o nosso município. Né? É o progresso, não tem como a gente fugir, é né? uma necessidade da, da, da comunidade, e a gente, a gente apoia. Obrigado, vereador Aécio. Também não poderia deixar de compartilhar Visto que o ano passado, quando a gente assumiu aqui nosso mandato Fui procurado por todos os integrantes lá do DITRAN E numa conversa que tive com eles, relatei, -o, relatei a eles Que daria sim todo o apoio, mas que obviamente o nosso esforço é... iniciaria, iniciaria aqui, mas cabe realmente algum trâmite burocrático E ao executivo o ok para que isso torne-se realidade então, acho que deveria haver e ocorrer um alinhamento né, Entre nós e até o um Executivo Para que isso torne-se realidade E, de fato, possa sair do papel e deixar de ser um sonho Então, manifesto aqui, Rodinei, o meu apoio Visto que isso já foi debatido ano passado aqui volta para casa novamente Mas, para que torne-se realidade Se quiseres um conselho de um amigo É que faça, de fato, o alinhamento com o Executivo que, sem esse alinhamento, as coisas podem barrar lá e não evoluir. Então, me coloco à inteira disposição, caso preciso, e dou, sim, o apoio à classe do Ditre. Mais alguém com a palavra? Então, não havendo mais quem que queira discutir, em única votação a referida indicação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Damos entrada, então, aos requerimentos, e em, em discussão, o requerimento de número 60, de autoria do vereador Fernando Doutor Gordo, convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura. Senhor presidente, o vereador que subscreve e com funcro no artigo 104 do regimento interno requer que seja confeccionada moção de louvor à Casa Forte Engenharia Civil dos proprietários André, Laos e Gustavo Dadan, parabenizando pelo aniversário de 17 anos de atuação nos ramos de engenharia e construção civil, completados no dia 14 de abril do corrente ano. localizado em nosso município, na Rua 13 de Novembro, Centro, a Casa Forte Engenharia Civil atua em Tijucas, nos municípios de Porto Belo e Governador Celso Ramos, oferecendo soluções em projetos e imóveis com uso de tecnologia profissionais de excelência. Desde abril de 2005, em busca de crescimento contínuo, fruto da sociedade dos empresários dos engenheiros civis André Laos e Gustavo Dadan, a Casa Forte Engenharia cresce com solidez, tendo como base a confiança e a satisfação de seus clientes, e seu o respeito e a dedicação de seus profissionais. Cordialmente, Fernando Fagundes, vereador. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, o requerimento? Então, queria só deixar uma menção aí ao Gustavo, que é um grande amigo de longa data, e ao próprio André Laus, o qual os conheço há bastante tempo, e parabenizar aí pela moção que está sendo fornecida pelo Fernando, aos dois amigos aí, parabéns pela Casa Forte Engenharia Civil. Então, com a palavra para o propostor Fernando, seguir se a fala para você chegar. Obrigado. Eu escutei o meu nome, estava no meio, e vim correndo. É, então, é um requerimento, é uma moção de novo à Casa Forte de Engenharia, dos dois sócios, o Gustavo Dada e o Relaus. É, parece que ficou ontem, mas eles já estão há 17 anos em atuação né, é, no mercado e é, constrói muito aqui em Tijucas e geram bastante emprego. Na nossa região e principalmente em Tijucas, onde eles atuam forte. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Em discussão. Então, não havendo mais quem quer discutir, em única votação, referido ao requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. É, requerimento número 61 barra 2022, de autoria do vereador Paulo César. É, o propostor irá fazer a leitura do mesmo, obrigado, senhor presidente. Eu, eu gostaria de, de manifestar se, sobre esse requerimento. Eu vou ler aqui para ter algum conhecimento, né, Mazinho? Você que está aqui presente hoje, né? É uma moção de louvor aí, né? No um requerimento, Osmar, o mais conhecido como Mazinhos nasceu e, pass e passou na juventude da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, filho do senhor Osmar Vidal Rachadel, e com a senhora Zilda Clementina Rachadel, veio a residir na cidade de Tijucas há 35 anos, cidade na qual aprendeu o amar como se fosse sua terra natal proprietário da empresa BM, BMN Truck Center, no setor de pneus, passou a atender os municípios da região e ficou muito conhecido por seu carisma e determinação. Mazinho é casado há 39 anos com Rosinha Lopes Rachadel, no qual tem três filhos, são eles, Juliano, Juliana e Neto e seis netos: Rafaélia, Lívia, Lorenzo, Caio, Letícia e Eloá. Mas é uma pessoa simples, humilde e desde desde cedo tem um olhar carinhoso no trabalho social, onde ajuda as pessoas de entidades filantrópicas e sem gostar que isso seja divulgado. Pois entendo que não deve ser falar para ninguém. Aquilo que você faz é de coração. E vice-presidente da Associação Projeto Lixo Limpo há quase um ano, no meio político. É presidente do PRTB há quatro anos. Ainda sobre a Associação Projeto Limpo, veio suprir suas necessidades de poder fazer algo diferente para as pessoas diferentes. No caso, pessoas com algum tipo de deficiências físicas, como também acidentados, pois teve em sua família dois primos gêmeos que nasceram com uma certa deficiência, no qual presenciou as dificuldades que os meus tios tinham como essa situação. Hoje já não temos mais eles entre nós mas não deixou os entendimentos, do quais carrego comigo então. Esse é requerimento, essa moção de louvor, Mazin. É, eu pensei muito, né, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que batalha, está sempre ajudando as pessoas, sem, não divulgando muito, fazendo o trabalho quietinho, que isso é muito importante, né? esse é o objetivo. Parabéns, Tamazinho. Com a palavra o vereador Cláudio. Pois é meu Paulo, parabéns mesmo pela pelo teu requerimento e a moção. Conheço o Mazinho há pouco tempo, somos vizinhos né, Mazinho, mas pelas redes sociais, pelo trabalho cara que vocês fazem Tijucas, que é uma cidade onde eu nasci e amo, então eu acho que todos os tijucanos, não só nós aqui, né, ficamos felizes de ter pessoas do tipo de vocês que não cobram nada em troca apenas ajudar e lutar por aquilo que é certo. Então, isso é fundamental na vida de um ser humano. Então, parabéns a você, que Deus te ilumine, cara. de muita saúde a você e sua família, e parabéns também ao propositor por ter dado essa linda homenagem aí para você. É isso aí, era só isso, presidente. Com a palavra, vereadora Nadir. Boa noite a todos, uma boa noite especial ao seu Sabino Fantini, ao Mazinho... E um parabéns aí para o nosso colega Paulo por essa merecida homenagem, né? Eu transbordo meu coração de alegria quando eu encontro pessoas assim, tipo Mazinho, o seu Fantini, que são pessoas que estão sempre estendendo a mão e fazendo o bem. E isso transborda o coração da gente de alegria, Paulo. Parabéns pela sua moção muito bem-vinda. E que Deus lhe abençoe, Mazinho, para que você consiga... A, consiga sempre ser essa pessoa do bem, né? que trilhe sempre, sempre por esse caminho, sempre ajudando o próximo, enfim, só gratidão ao senhor, ao seu Fantini, por fazer tão bem as pessoas do nosso município. Parabéns a vocês e já quero aproveitar a oportunidade, seu Sabino, para lhe pedir desculpas por não ter comparecido ao jantar, eu peço desculpas ao senhor aqui em público, mas eu não estava em condições de ir ao jantar. né? Então, muito obrigada pelo convite e, mais uma vez, desculpas por não ter comparecido. Obrigado, Dali. Com a palavra, o vereador Claudemir. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Seu Mazinho, aí hoje sendo homenageado, a gente... É, além de ser uma pessoa empreendedora na cidade, né? ainda arruma tempo para fazer a parte social. Né? Isso quer dizer que ele gera, gera emprego aí na cidade, gera renda, né? e, além de tudo, ainda tem, a gente sabe o quanto é, é difícil hoje empreender no Brasil, né? e, mesmo assim, ainda consegue um tempinho para <risos> ajudar as pessoas. Então, isso é, é digno de parabéns né? ao nosso amigo Paulo aí, por ter dado essa moção de louvor, e parabéns principalmente ao Mazinho, que tem esse, esse dom aí de, de, além de trabalhar aí, como eu falo, durante o dia ainda arrumar tempo para fazer o social aí, que isso é tão importante na vida das pessoas. Obrigado, vereador, com a palavra. Vereador Fernando. Homenagem merecida ao, Maz, ao, uma, ao Mazinho. Parabéns, Paulo. é o Mazinho, um grande amigo meu, amigo também meu pai, meu pai também gosta muito é de ti é, o Mazinho é um político um líder comunitário sempre envolvido nas causas sociais e um empresário de Júpiter. então parabéns Mazinho, parabéns pela homenagem então é, com a palavra o vereador Rudinei de Amorim como não usar da palavra para falar de Osmar Vidal Rachadel Filho. Vai lá. vai lá, chega lá na beira da BR ali, pergunta lá pelo Osmar Vidal Rachadel Filho. Ferrou. Então, agora vai lá na Ponta do Oliveira e fala do Mazinho. Então, Mazinho, a alegria é nossa, né, Paulo? Parabéns aí pela excelente escolha e homenagear esse cara preocupado com as causas sociais. Né? Não aparece muito, mas eu tenho certeza, e a gente sabe no dia a dia o quanto esse cara ajuda, o quanto esse cara está disposto, o quanto esse cara está disponível, apesar de empreender, de ter empresa, da correria que é, mas sempre que solicitado, né, seu Fantin, seu, é, seu Sabino, é testemunha disso, quanto esse cara agrega, o quanto esse cara ajuda. Então, parabéns a você, Parabéns ao Paulo pela excelente homenagem, e parabéns também ao seu fantim que está feita essa dupla dinâmica, não está sendo fácil seu Fantin, o homem aí é terrível, né? Trabalhador, pegador, isso é importante. Obrigado e parabéns aí a vocês. Obrigado, vereador. Então, dando sequência com a palavra, o vereador Récio de Mello. Eu também não podia deixar de dar os parabéns ao Mazinho, na minha palavra livre, já não falei o nome dos dois lá, né? Mas eu queria dizer para vocês dois aí que foi aquela dupla que deu certo. Né? Cidadão, dois... Vocês dois deu certo. Se fosse uma dupla setaneja, vocês davam, davam um banho, um sucesso direto, estava explodindo no Brasil. E deu certo na né, Tijuca. Né? Dois, dois tiju, tijuquenses, né? não tijucantes, tijuquenses, que vieram de outras cidades, para o nosso município, e a gente tem muito orgulho, assim como eu também vim governo dos anos há 40 anos atrás, hoje estou aqui, e a gente tem muito orgulho desse tipo de pessoas, dessa qualidade dessas pessoas que vêm para o nosso município e se destacam nesse grande trabalho que vocês fazem, né? Na Associação Lixo Limpo aí, que faz um excelente trabalho aí, um trabalho até melhor do que muitas prefeituras fazem, vocês fazem para o nosso município. Realmente para aquela pessoa que precisa, né? precisa de uma cadeira de roda lá, de uma amuleta, vocês estão lá firme e forte lá, né? Então, de parabéns. É isso aí. Obrigado, vereador. Então, também vou utilizar de maneira... Com a palavra, vereador, Edson de Souza. Valeu, presidente. Obrigado. Também quero apoiar esse requerimento do vereador Paulo, né, que concede uma moção de louvor ao amigo Mazinho. O Mazinho é um empresário da nossa cidade, que gera emprego, gera renda, gera impostos, que vão para o município, para os cofres municipais, e depois esse dinheiro volta para a população pela saúde, pela educação, pela infraestrutura, pela ação social e por aí afora. E o Mazinho, podemos ter a certeza desse trabalho que ele faz, social, em prol principalmente dos menos favorecidos, o Mazinho né, ajuda a abordar uma cidade mais feliz, uma Tijuca melhor e mais humana para viver. Então deixar aqui meus cumprimentos e elogiar o Paulo de ter lembrado o nome do Mazinho, que é uma pessoa uma pessoa merecedora dessa homenagem. Obrigado, Vereador Edson. Deixar minha contribuição de maneira bem breve. Amazinho, amigo de 30 anos já, mas, hein, me, me, um pouquinho mais, me visse bem pequenininho, sabe de toda a história, temos uma longa amizade, uma longa parceria profissional, e é um cara ao qual eu posso dizer que me espelho todos os dias, certo? É o carinho que eu tenho por você, eu tenho certeza que é o mesmo carinho que você tem pela minha família, por nós. Então, dizer parabéns ao Paulo por toda a sua toda a sua história, dedicação, seus filhos, sua família, sua esposa. Sei que tens alguns filhos que moram longe nos Estados Unidos e tal. A gente passa lá de manhã cedo para abrir a borracharia junto e lá ficamos conversando e vendo os caminhões mexendo nos pneus. E, e é um prazer tê-lo como amigo. Dando sequência, então, vamos encerrar com a palavra do propositor que pediu mais um tempinho, o vereador Paulo. Obrigado, senhor presidente. Não, só para concluir aí, tem uma frase muito bonita que diz, né? Fazer o bem e não olhar a quem. Isso é uma frase que eu sempre carrego comigo. Que quando eu trabalhei na agricultura, eu não olhava lado A, lado B e lado C. Isso é que importa, né? Não tem um outro um, um lado diferente. Para mim, nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Né? Então, assim, quando a gente precisar de uma cadeira de roda, um andador, né, seu Sabine. É, mas A gente estava onde procurar, né? Para ajudar as pessoas que tomara que nunca precisasse. Mas sempre tem um que liga, precisa de um andador, precisa de uma cadeira de roda. Então pelo trabalho que vocês fazem aí, é, é orgulhoso, sabe? É, a gente chega a se emocionar porque é muito bom. Tomara que ninguém nunca precisasse. Mas quando a gente precisar, a gente vai cobrar. Obrigado. Então tá bom. Então, encerrando aqui. É... Não tendo mais quem queira discutir, em única votação, referido ao requerimento, os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Então, temos o requerimento do nosso amigo vereador Paulo, destinado ao Mazinho, aprovado. Então, visto aí o nosso tempo está encerrado dos 30 minutos aí, a gente vai deixar alguns requerimentos para a próxima sessão. Damos entrada, então, à ordem do dia. É, com o primeiro projeto de lei do Executivo número 2430-2022, emenda que abre crédito especial no orçamento do município de Tijucas e da Outras Providências. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 2430-2022 abre crédito especial no orçamento do município de Tijucas e da Outras Providências. O prefeito municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.080,00, com a seguinte classificação orçamentária, que segue na planilha: né? a suplementar um. Re... A suplementação referida no artigo anterior correrá por conta anulação da seguinte dotação. Artigo 3. Ficam alterados os anexos da Lei Número 2.876, de 2 de dezembro de 2021... Na Lei Número 2.877 de 2 de dezembro de 2021 dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2022 e da Lei Número 2.890 de 27 de dezembro de 2021, conforme planilhas em anexo. Então todos os vereadores já estão com as planilhas aí, vocês podem conferir depois. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Quem, senhor vereador, convido o senhor vice-presidente também a fazer a leitura da ata da CCJ. Sobre a PL 2430-2022, este relator entende que a iniciativa é de privativamente do prefeito, conforme descrito na lei orgânica do município no artigo 62, do inciso 4. Sendo assim, o parecer deste relator é pela aprovação da lei Número 2430-2022. Membros das comissões. Claudemir Correia, presidente. S.U.L. de Melo, membro. E Cláudio Eduardo de Souza, membro. Todos votos favoráveis. Obrigado, vereador. Então, colocamos em discussão o projeto não havendo o que queira discutir em única votação o projeto de lei número 2430-2022 os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram deve ser. ok, então vamos colocar aí como uma abstenção do vereador Erivelton Danone então salvo o voto a abstenção do, do vereador, os demais aprovaram dando sequência então ao projeto Fica o projeto de dele... Certo, então, vamos lá. Aprovado com o voto do vereador Cláudio, Fernando, Ed Souza, Paulo, Maicon, vereador Cláudio, sim, vereador Écio Nadir e vereador Maurício Poli, com ausência do vereador Ezequiel e o Rudinei, que não está presente, e o Claudemir. Ok, então. Projeto de lei aprovado. Dando sequência, ao projeto de lei do Legislativo número 04-2022, emenda que denomina Luiz Antônio Pedro Tiluca o nome da rua No Morretes. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do projeto. O prefeito municipal de Tijuca, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele sanciona a seguinte lei: artigo 1. Fica denominado de Luiz Antônio Pedro. Tiluca o nome da rua localizado no bairro Moritz. Parágrafo único. Trata-se de um nome de, de uma rua. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigado, senhor vereador. Então, coloco em discussão o projeto. É, é, mas pode me notar o pô. É pauta Suspende, então, vamos suspender o projeto, visto que o vereador Claudio Emi não se encontra na casa. Ele acabou é, se ausentando um pouco mais cedo. e Então, a gente deixa esse projeto, a gente vai retirar o 04-2022, deixando aí para a próxima sessão. Não tendo mais nada a declarar, declaro, é, declaro encerrada a presente sessão, convocando outro para o dia 5 de maio, a hora regimental e... Desejo aí uma boa noite a todos e uma excelente semana e o início do mês de maio. Obrigado.